Será que fica muito estranho se eu falar em pé? Eu... tô me sentindo muito sedentário, velho. Eu fico sentado o dia inteiro, tá ligado? Aí eu falei, mano, por que, que não fazer o vídeo em pé? Mas eu fiquei me olhando e pensando, mano ficou parecendo tipo um stand up tá ligado será que tem alguma coisa a ver fazer em pé hum, não sei enfim e aí seus hermetinhos é e todo mundo do segundo que tá vendo esse vídeo suave mano hoje eu tô aqui para falar uma coisa que aconteceu comigo então em junho festa junina ah. Tá ligado? Já tô morto. Tava eu em uma festa junina com a minha namorada. E a gente tava fazendo as brincadeiras, comendo, bebendo. E aí ia ter um bingo lá, mano. E aí ela falou, vamos, adoro bingo! Eu falei, eu também. Já ganhei um micro-ondas em um bingo uma vez. É real isso. Mano, a gente chegou no bingo e tal. Uh, dá uma cartela aí, mano. Eu quero uma cartela. Você me dá uma cartela? Sim, eu te dou uma cartela. Os primeiros prêmios eram entre, tipo, uma bagulho de fazer suco e acho que tipo um air fryer, tá ligado? Muito da hora. Os prêmios muito da hora, assim. E a gente, mano, eu quero ganhar, vamos ganhar. Acho que ela ficou por um e eu fui muito mal. E ela ficou por um e não ganhou, velho. E aí a gente ficou, nossa, oh, que bosta, que bosta. Não ganhamos, não ganhamos. Aí a gente falou, vamos jogar de novo? A gente jogou uma vez. Foi muito barato. Ela falou, vamos, vamos jogar de novo. Aí eu apelei, eu não queria falar, mas eu apelei. Ela disse que de onde ela vem, isso é considerado como trapaça, mas eu comprei duas cartelas pra cada um, ou seja, eu fiquei com duas cartelas e ela com duas cartelas, a gente tinha mais duas chances de ganhar. E a gente comprou sem nem ver os prêmios, mano. Quando a gente viu os prêmios, o que que era? Uma garrafa térmica, beleza, mano, adoro, tipo, muito da hora, eu tomo muito café. Então, tipo, ter uma garrafa térmica de um litro ainda era, tipo, um sonho que eu sempre quis ter. Falei, nossa, eu quero muito, amor, eu quero muito esse prêmio, velho. O que vinha junto com essa garrafa térmica era uma parada que eles nomearam como nada mais, nada menos do que kit youtuber. Sério. E aí a gente começou a rir muito, tipo, e... Até tirar um pouco de deboche disso, tipo, dizendo que eu teria que ganhar, enfim... Será que alguém aí quer um pouquinho de café? Sim, mano. Eu ganhei, velho, eu ganhei. Eu literalmente ganhei o prêmio Kit de Youtuber mais garrafa térmica. E aí vem uns bagulho da Yazid. É pelo Yazid também, Yazid, ó. Abrindo essa parada aqui, mano. Me, me patrocina. Quer dizer, já tá me patrocinando com o Kit Youtuber obrigado pelo patrocínio, Yazgi. Mas eu falei, vou deixar pra abrir isso enquanto eu faço um vídeo. Estou fazendo um vídeo. Mochila! Mano, essa mochila é bem pequena. Nossa, essa mochila é legal, velho. É tipo pra guardar notebook, tá ligado? Não tenho notebook. faço. Que merda de... Alça, velho. Legal. Ela é bem ruim na verdade. Ela é muito pequena, velho. A alça é ridiculamente pequena. Se eu quiser dar uma corrida, eu posso levar uma garrafa d'água. Oi, gente. Trouxe aqui na minha mochilinha um cafezinho pro pessoal aí. Garrafinha térmica aqui. Quer? Beleza, até agora a garrafa térmica foi mais proveitosa e melhor do que a mochila. Esse é o kit youtuber, velho. Muito obrigado! Ótimo patrocínio. Tripézinho de mesa. Pra você botar uma câmera em cima... Esse é o pior tripé que eu já vi na minha vida, não faz sentido algum. É possível, ou eu sou muito idiota, ou tem algo de muito errado nisso. Nossa, eu acho que foi, velho. Bom, como tripé de mesa, a câmera funciona muito bem. O único problema é que esse é o nível máximo que ela chega de altura. Então, pra filmar de pé não funciona. Os contras do tripé do Kit Youtuber É muito difícil prender ele na sua câmera Mas quando você prende, fica muito bom e se você não quiser usar como tripé também Você consegue usar como boneco de box tipo lutador Que tá assim puxa, puxa. Item do Kit Youtuber Eu sinceramente não sei o que é isso Ah, eu sei o que é isso, eu acho Meu Deus, cuidado com a pelinha do... Ah! Safado esse negócio pega a perinha do dedo que é uma beleza, velho Você coloca isso aqui e coloca isso no tripé E aí você consegue segurar sua câmera com o um tripé Que sua câmera normalmente vai ser o seu celular, então eles já pensaram nisso Mano, tem um microfone, velho É um microfone de verdade isso Vamos testar esse microfone, velho Infelizmente, inf eh. infelizmente eu não consegui fazer o fone funcionar Então eu vou considerar como não funcionando É, eu só quis fazer esse vídeo mesmo porque a partir de agora com esse kit Youtuber minha carreira aqui no Youtube vai pff, deslanchar Com certeza utilizando esses itens agora eu vou ganhar pelo menos 100, 100 mil inscritos eu acho Acho que uns 100 mil inscritos entra aí pra conta do canal, velho. Então agradeço aí, aí pelo patrocínio do Kit YouTuber. É, acessem o site deles, pessoal. Muito legal mesmo. Obrigado. <risos>